Olá, bem-vindos a mais um vídeo sobre as sequelas da Covid-19. Eu sou a Luciana Oliveira. você está no canal Luciana Liviero e aqui você vai encontrar uma playlist que a gente fez especialmente sobre esse assunto. Covid longa ou as sequelas da Covid agora já são um fato conhecido da medicina. Estamos aí há quase dois anos de pandemia. Qual o balanço que pode ser feito? O que já se pode afirmar sobre essa doença? É o que nós vamos conversar hoje com duas especialistas que estudam o assunto, são médicas, estão na prática ali no dia a dia e vão trazer esses dados aqui pra gente. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo, é importante a gente divulgar informação de qualidade e se por um acaso você é novo por aqui, inscreva-se no canal. Eu vou começar convidando aqui para essa conversa a doutora Marileia Souza. Ela é gastroenterologista e também é, faz medicina interna. Muito obrigada, doutora Marileia, obrigada por ter vindo e também convido para participar dessa conversa, dessa entrevista, a doutora Carla Ferner, ela que é nutróloga e imunologista, ambas, aliás, conversando com a gente direto de Salvador, na Bahia. Doutora Carla, muito obrigada, viu? Eu sei que vocês são pessoas que lidam diariamente com essa questão da Covid-19, que estão acompanhando tudo o que tem se falado aqui no Brasil, em publicações internacionais, então... Dois anos, praticamente, de coronavírus nas nossas vidas. Dois anos de pandemia. O que já se pode afirmar sobre a Covid longa? Essas sequelas da Covid-19. Olha só, Lu, a gente, quando começou a pandemia, em março de 2020, que foi decretado pela OMS a pandemia, naquela época, todo mundo estava preocupado de tratar aquela doença aguda... É, é, misteriosa, que ninguém conhecia como abordar, e uh, ninguém falava que aquela virose pudesse depois continuar com alguma sequela nas pessoas, porque era tudo muito novo, tá? Então, assim, com o passar do tempo, começou a perceber que alguns pacientes que saíam daquela fase aguda, que uh, se curavam, digamos assim, da Covid, começavam a apresentar Outros sintomas após três, quatro semanas de cura do quadro agudo. E aí veio o, o, um problema de saúde pública mundial, que hoje a gente já tem muito mais estudos, muito mais consistentes, que é a definição do COVID longa, que a gente chama também de PASC, que é a sequela pós-aguda do Covid, que ela a, acontece três semanas a quatro semanas após o o quadro agudo, e que, como a gente vai estar conversando aqui, ela ah, não tem relação com gravidade de doença, ela não tem relação com um sintoma que persistiu depois, pode surgir um sintoma novo, então não é o clássico que, ah, tive muita fadiga durante a COVID e continuo cansado, obviamente é uma sequela que vem, mas ela é muito pior porque ela surge outros sintomas que você não tinha durante o quadro agudo. Então é preocupante, hoje a gente já tem é, é, é muito mais consistência, mas infelizmente muito pouca divulgação e conhecimento da população e, ah, digo, também da própria classe médica, dos profissionais de saúde, muita gente ainda desconhece hein, o, esse conceito do, do, da, da Covid longa. É, e essa relação, né, muitas vezes o próprio paciente e o próprio médico, como a senhora coloca agora, não fazem essa relação. Doutora Carla, é, quais são esses sintomas é, dessas sequelas, os mais frequentes, os mais comumente observados e relacionados à Covid-19? Lu, é, Marilé colocou uma coisa importante, que vale a pena a gente frisar no começo, a gente acreditou que a doença era exclusivamente pulmonar. Né? Então, os primeiros é, sintomas assim, do, do próprio pós-COVID, que foram diretamente relacionados, estavam relacionados às condições pulmonares. Com o passar do tempo, é, a gente pôde perceber que a COVID é uma doença multissistêmica. E que da mesma forma, na síndrome pós-Covid, vários sintomas podem acontecer. E to em qualquer um dos órgãos, né? desde coisas mais simples, como queda de cabelo, até condições muito mais complicadas, como a condição cardiovascular. Mas tudo está diretamente relacionado a um único fenômeno, que é o fenômeno da inflamação que é isso que acontece durante toda a doença. E esse desgaste que o vírus e a doença em si né, provoca no organismo pode, então, elencar uma quantidade enorme de sintomas, onde o mais comum, sem dúvida nenhuma, pelo menos no dia a dia, é de consultório, e a própria literatura refere isso, é a condição de fadiga, Tá, mas a gente pode ter alterações hormonais é, importantes, é, alteração dos hormônios sexuais, alterações é, temporárias tireoidianas. A gente pode ter alterações em sistema nervoso central, pacientes com é, depressão, alteração, é, muita cefaleia, que é uma condição também muito frequente dores articulares e musculares persistentes, é uma coisa que a gente vê bastante no consultório, e de uma forma geral, é, vale a pena realmente informar, e a gente está tendo, inclusive, a oportunidade de ver isso nos últimos tempos, de maneira mais intensa agora, com a, com a nova variante, que realmente não, independe, não depende, desculpe, da gravidade da doença. Ou seja, Sim. mesmo um assintomático pode desenvolver sequelas da Covid depois. Por isso, Lu, a importância assim, são mais de 200 sintomas então, quando a gente fala de sequela, a gente tem os sintomas gastrointestinais, o paciente passa a ter uma desbiose, porque o vírus, ele muda a microbiota intestinal. Ele faz com que as bactérias ruins se proliferem, as boas diminuam. Então, você tem a sequela gastrointestinal, cardiovascular, a sequela dermatológica, as imunológicas, o diabetes, a hipertensão. E assim, hoje no consultório, o que eu converso muito com os colegas e procuro divulgar é, quando você atender um paciente... Primeira pergunta que você faz antes dele relatar queixas é: Você teve Covid? Sim. Pode isso Sim. não nadar? Doutora, é. doutora Carla, a partir do momento em que você uh, uh, fala, Sim, eu tive Covid, uh, e agora eu estou com algum tipo de problema, é, como Sim. saber que esse problema é de fato decorrente uh, da? Covid ou não, ou que é uma condição que você ia desenvolver mesmo e apareceu depois. E o que acrescenta isso, o que muda no tratamento, saber que foi uma consequência da Covid? Primeiro assim, a importância da pergunta é porque você, na hora que for ouvir as queixas, que aí vem a história da anamnésica que medicina, você faz o diagnóstico ouvindo e examinando o paciente. E hoje a gente está tendo uma dificuldade muito grande de médicos ouvirem o paciente, a sua história, examinar, pegar nesse paciente. Então, quando você vê uma história de um paciente que não tinha nada, um paciente saudável, e de repente "Puxa, fala, poxa, eu tô, no caso, eu tô falando mais como gastroenterologista ai, doutora, meu intestino não está funcionando legal, eu não estou bem, que a gente classifica como sintomas dispépticos, assim, é, mal caracterizados, eu estou sentindo, aí a gente vai vendo, começou quando? Aí você vai vir na temporalidade. Ele tinha antes e piorou, ele não tinha, e começou a ter, ele é vacinado ou não, porque vacinação também é uma forma de tratamento do Covid longo, então você começa a fazer essa história, e aí sim, você vai a, a, a, fechando um diagnóstico, falar, vamos fazer um diagnóstico diferencial, uma doença que você está começando a ter agora, um síndrome do colo irritável, ou uma gastrite, ou uma associação com o COVID. E com isso, você vai sim é, poder possibilitar para aquele paciente uma forma muito mais adequada de cuidado, que é através de uma equipe multidisciplinar. Em COVID Longo Lu, a gente não trata com um médico, a gente trata com uma equipe. E essa equipe vai envolver o um nutricionista, vai envolver o um psicólogo, o um fonoaudiólogo o médico, o fisioterapeuta, que é fundamental nessa abordagem, porque senão o paciente ele fica um pedacinho com você, aí vai para um outro que não sabe o que é, aí vai para, aí fica rodando sem você conseguir cuidar dele de uma forma global, entendendo o que ele está passando. Então, se o médico não tiver esse entendimento de que Covid longa é fato, que existe, que já está cientificamente comprovado, ele não vai conseguir... Uhum. enxergar na hora desse atendimento esta possibilidade aí o doente vai passar por vários médicos por vários exames e não vai conseguir um diagnóstico nem um tratamento adequado, inclusive a gente tem trabalhos mostrando que uma das consequências é as mudanças cognitivas e tem pacientes em grandes empresas que em cada 10 que tiveram covid, quatro você, você precisa mudar o trabalho dele, ele não consegue mais se adaptar àquela função então, é, é, é, é, é, é bem relevante, bem relevante o tema, tá? É. E, e aí a gente não pode... Você perguntou é, como a gente consegue fazer essa, essa separação aí, Lu... E... Essa relação, né? Com, com a Covid e tal, e, e, e não ajuda sim. o paciente, é. Mas a doutora Carla, enfim, falou dessa questão do multidisciplinar, né? A doutora é. Marileia. Marileia. Marileia. Na prática, é bem complicado a gente dizer... Só se é daqui da COVID ou não, porque além da doença ser sistêmica do vírus poder afetar é, diretamente qualquer um dos órgãos, a gente tem que levar em consideração a condição epigenética, que são aquelas interferências externas no código genético. Porque é, a gente, o fato da gente nascer com uma predisposição a alguma doença, não significa que a gente vai desenvolver. Mas, diante, diante de uma infecção viral, esses genes podem ser ativados, que andavam silenciados, e a doença passar a se manifestar. O vírus, Ou... tem, o vírus de uma maneira geral, tem essa, tem essa característica, que ele desregula o sistema imunológico. Totalmente. Né? E, e a condição inflamatória é, é uma condição que... Na verdade, a inflamação é um sistema de defesa do nosso organismo, né? O que ele não pode acontecer é em situações tão importantes, e a gente viu a tempestade de, de citocinas e Covid, que é quem vai gerar toda essa, essa alteração. Então, quando a gente fala em síndrome de pós-Covid, a gente fala muito dos sintomas, né? Porque a síndrome são os sinais e sintomas que estão relacionados aí mas ele pode estar tanto diretamente é, pela ação do vírus como pelo fato de ter estimulado a doença. Por exemplo, é, eu, tem sido muito comum ouvirmos casos de pessoas que é, tiveram um infarto, que tiveram um mal súbito é, e morreram, e você é, questiona, a pessoa teve Covid? Teve Covid. Mas será que foi da Covid? Ou, ou não? Não. Ou será que esse infarto iria mesmo acontecer de qualquer maneira? Né? Então, esse também é um, é um desafio, talvez, para os próprios médicos. É. Carla, é eu recebi um paciente essa... no consultório, Lu, que ele chegou, era uma senhora de meia idade, não é diabética, não era hipertensa, só teve história que teve Covid, e três meses depois ela fez um derrame, um AVC. Então, toda a investigação mostrou que não tinha relação, porque ela não tinha nenhuma doença, ela não tinha hipertensão, não tinha diabetes, não tinha... Não, ela estava... E ela e associou aquele derrame a um pós-Covid. Tá? Doutora Carla, a senhora ia falar? Não, eu, o que eu ia falar é essa condição realmente que a gente sabe que existem os eventos cardiovasculares, esses estão bastante descritos na literatura como consequência da Covid, né? Então, é assim, é. isso que a, a, a Marileia falou, é, é, que ela observou na prática, é algo que está realmente bastante descrito em literatura. E essa questão muito preocupante do diabetes e hipertensão, né? Doenças que uh, estariam sendo consequência, surgindo depois da Covid também, né? Ela está como causa e como consequência, né? Que o diabetes é... em si, esse, até um artigo recente que saiu sobre o diabetes, o que é que eles explicam, Lu, do ponto de vista científico? Que pode ser, então, o paciente não era diabético, e esse vírus ele tem a capacidade de ir lá nos receptores de angiotensina 2 que tem no pâncreas e atingir esses receptores, ou ele pode, através dessa cascata inflamatória que Carla falou aqui, de liberação de citocinas, agredir diretamente o pâncreas. Então, ou ele vai nesse sistema de angiotensina, ou ele agride diretamente o pâncreas, e com isso esse paciente se torna um diabético. E que é uma, uma, uma situação muito triste, inclusive, porque foi relatado um aumento de diabetes em pacientes uh, menores que 18 anos de idade. Isso é muito triste mesmo, tá? Pode é que tiveram COVID, né? Crianças, a senhora está falando, né? Crianças e adolescentes. Existe um estudo já mostrando isso, então? Tem um estudo recente que foi feito porque começou a identificar que estava acontecendo um aumento de diabetes nessa faixa etária menor que 18 anos. Então, foi feito seguimento dessas crianças, dessas pessoas abaixo de 18 anos e verificou um aumento percentual significativo é, em relação a quem não teve Covid no surgimento de diabetes. E aí, estudou que mecanismo seria esse. Uma agressão direta ao pâncreas via sistema de agiotecina, né? Receptores de agiotecina 2, ou uma agressão direta por essa cascata inflamatória que Carla acabou falando pra gente aqui, tá? Doutora Carla, por falar nisso, então, é, a senhora estava dizendo, né? É uma doença que não tem relação com a gravidade do quadro na fase aguda. Então, pessoas assintomáticas podem desenvolver sequelas. E isso, é, existe uma predominância mais entre homens e mulheres, isso vale também para as crianças que tiveram Covid, e, portanto, seria um motivo a mais para aqueles pais que querem vacinar seus filhos realmente tomarem isso como uma precaução de que não surjam problemas mais graves ainda depois da, da doença? Olha, supostamente sim. Né? A gente sabe que isso acontece, assim, discretamente mais nas mulheres, tá? Mas, é, independente de, de faixa etária ou, qual, ou, ou sexo, não interessa, o processo que vai acontecer dentro do organismo é o mesmo. As consequências podem ser as mesmas para qualquer um, né? Então, a, a condição dos assintomáticos e dos sintomáticos leves apresentarem esse, é, esses sintomas pós-Covid é algo que está ficando cada vez mais claro para a gente, até por, em função da evolução que a nova variante vem apresentando. Né? Então, agora, eu acho que é, a gente vai ter números estatísticos mesmo do, com relação a pacientes assintomáticos e sintomáticos leves, porque a síndrome pós-Covid começou a ser observada e estudada com os pacientes é, mais ah, graves antes, né? Sim, sim. agora, agora a realidade... é curioso, porque eu acho que a gente está vivendo um momento em que e, eu imagino que haja muita gente aí pensando, ah, agora vai todo mundo pegar, aliás, já foi dito isso, Uh, por alguém que não, não era muito bem informado no assunto, mas vamos pegar porque é uma forma leve e assim a gente vai imunizar todo mundo. Quer dizer, isso é um erro, é uma forma leve, mas a gente não sabe o que virá depois, né? E o pior Lu, é que, assim, como as estatísticas mostram que 20% até 30% dos acometidos vão desenvolver o pós-Covid, você falar de 20% a 30% em cima de é milhares feijo. de milhões... Então, a gente vai ter uma, uma, uma geração de doentes crônicos, jovens, novos no mercado. Pense aí, a gente falando assim, a Covid, a Ômicron é mais leve, mas está pegando todo mundo. Gente, 20 a 30% desse percentual, você vai ter jovens agora com doenças crônicas... É. A gente vai ter um, uma geração, Sim. quando a gente falava da chikungunya, da dengue, da dano, a microcefalia, que a gente faz a, falou, a geração de crianças com microcefalia, a partir do momento que teve um, uma epidemia de dengue, chikungunya, agora a gente vai ter uma geração de doentes crônicos. Isso é uma tristeza, isso é muito triste. É. E a gente não tem noção, né, doutora Carla? A senhora acha que seria recomendável, é, porque o acompanhamento médico é fundamental para que essas sequelas não se agravem. Né? Então, uhum. é, seria o ideal todo mundo que teve Covid é, é, passar por uma bateria de exames, visitar os médicos? Só que a gente está falando num país em que né, os postos de saúde já estão... Não, não, não tem sossego, não tem desafogo, como é que faz? Mas seria o ideal, né? Olha, sem dúvida, seria o ideal, mas antes disso, talvez o mais importante fosse a gente rebobinar um pouco e pensar em tratar esse organismo antes dele ser acometido pelo vírus. Porque imagine você, é, a gente está aqui só falando de inflamação, inflamação, inflamação. Se essa, essa cascata inflamatória acomete um organismo que já vem inflamado, um paciente que está muito acima do peso, um paciente que tem uma microbiota intestinal modificada, como a Mariléia falou, um paciente que já é hipertenso, já é diabético, né? Então, essa, a resposta disso daí é muito mais amplificada, consequentemente, todos os sintomas. Então, eu sempre fico batendo na tecla da importância da gente preparar o organismo para enfrentar uma situação dessa, se for necessário. E isso, Lu, são coisas que podem ser feitas é, de maneira tão simples que elas escapam. Né? A gente não está falando aqui de grandes medicamentos, a gente está falando de comida de verdade, de horas adequadas de sono, de prática regular de exercício físico, entendeu? De um gerenciamento de estresse. A gente está falando simplesmente de autocuidado, simples. A gente não está falando de grandes drogas para prevenir os efeitos de uma, de uma síndrome pós-Covid. Né? Então, assim, eu, eu, eu falaria que antes dessa, desse momento que o paciente é acometido, a gente precisa dar atenção aí. Uma vez acometido pela doença, o ideal realmente é que depois de um tempo, a gente estipula isso entre 30, 40 dias, os exames sejam feitos. Mas a conduta é de... de... De controles desses, desses fatores são feitas, começa a ser feita a conduta logo após o, a estabilização da, da fase aguda, a passagem da fase aguda. Certo. Inclusive, doutora Marilé, acho que citou algo sobre a, a, a interferência da própria vacina uh, nessa questão do, dos efeitos colaterais, depois, né? A vacina Não. protege um pouco mais, então? Já existe alguma evidência disso? Olha só. Assim, o que Carla colocou aí é muito importante, que a gente sempre discute, né, Carla, que a gente quer, não quer fazer com as, que as pessoas busquem ambulatórios de doentes crônicos. A gente quer que busque um ambulatório de saúde crônica. Então, é, a gente tem que mudar esse conceito na mente da gente. A gente tem que lutar por saúde crônica, ficar cronicamente saudável. É isso que a gente tem que buscar. Então, assim, quando a gente fala do Covid longo... Ah, uma preocupação adicional que eu tenho é que a gente está no turbilhão do Covid agudo. Então, a gente não descansou nesses dois anos do Exatamente. Covid agudo. E a gente está agora com a Ômicron gerando um Covid agudo é, é, é exponencial. Então, como é que a gente pega um profissional de saúde que, gente, estamos exaustos, estamos doentes também. Então, a gente, a gente é até uma... Uma, um egoísmo, não pensar que o profissional de saúde que está naquele gripário, atendendo naquela UPA, ele tá muito cansado. Então, a gente não ter esse cuidado básico é muito egoísmo. Então, você tem ele preocupado para tratar um quadro agudo de Covid que a gente não teve descanso ainda. E ele ter que pensar no Covid crônico de quem tá chegando ali é uma carga muito grande. Hum. Quando eu falo do médico leiam-se os profissionais de saúde, todo mundo. Enfermeiro, o fono, o psicólogo, leia-se todo é, mundo. É, de imagem, né? Que então, todos é, técnicos. É. Então, assim, é, é, é, então a gente precisa se olhar. A vacinação, quando eu falei, que eu mencionei, é porque alguns estudos que a gente tem uma escola muito forte, que é no Reino Unido, de long Covid, nos Estados Unidos também, eles verificaram que quem teve Covid que tomou a vacina depois que teve aquela estrada e aí vacinou que a vacina ela também ajuda a tratar o longo do covid porque ela de certa forma ela atua também sobre as partículas virais que ficaram circulando depois que você teve covid então ela também vai atuar nisso então eu falo gente a vacina é tão importante para evitar a doença para prevenir gravidade, para evitar a morte e para tratar a com Covid. Então, a gente tem a importância global da vacinação, tá? Então é isso. E, e, e a atenção que eu fico, é, que eu queria deixar aqui né, nessa, nesse vídeo, que muitas pessoas vão assistir depois, é que pensem nos profissionais de saúde. Quando falam, olha, o médico não teve paciência vai me atender no gripário, ele não veio aqui atender, ele não está conseguindo dar conta, isso é fato e isso é real. Então, a gente Peste precisa ter esse cuidado também, tá? Doutora Carla, para a gente encerrar aí esses dois anos de, de, de uh, pandemia, é, esses cuidados, especialmente a senhora como nutróloga, né? É, o que, que a gente pode, então, fazer? Já falou da importância do sono. Eu acho que nessa altura do campeonato, todo mundo já sabe, como é importante você ter um sono bom, dormir cedo, os médicos falam, né? Essa história de do dormir de madrugada não é nada boa. Se alimentar com comida de verdade, né? Uh, uh, enfim, a prática de exercícios físicos. Agora, o um, um, que mais? Há algo mais? Há, existe alguma vitamina que seja importante a gente incluir na nossa dieta? As vitaminas são importantes? É, porque a gente vê também gente tomando de tudo e, e é, de novo, é tanta coisa que, no é. fim, tem gente que não faz nada. Né? Na dúvida não faz nada. Olha só, sem dúvida nenhuma, junto com todos esses, esses pilares de autocuidado, é, fazer uma suplementação talvez seja necessária para a grande maioria das pessoas. Porque quando a gente pensa em alimentação, a gente tem que garantir que esse alimento chegue trazendo muitos nutrientes e a gente sabe quantas, é, como utilizamos agrotóxicos no nosso país, que acaba quelando, retirando esses nutrientes. Depois, se esse alimento chega ainda assim muito bom, ele vai ter que passar por todo o processo de digestão, de absorção, para então... Ser utilizado pelo nosso organismo, especificamente pelo nosso sistema imunológico, para que ele possa é, conseguir nos ajudar. Então, a gente tem uma lista aí, começando por cuidados com o intestino, né, alguns aminoácidos, por exemplo, a glutamina. É interessante que seja usado, porque melhora a condição da hiperpermeabilidade intestinal. A gente fala muito da vitamina C e a sua participação no leucocitário. o zinco, com relação a... a extremamente importante nas, nas reações para os linfócitos, né? Aí a gente já trabalhando na imunidade adaptativa. A gente tem alguns fitoterápicos, como a quercetina, como a equinácea. Existe muita coisa interessante. O própolis, Lu, que pode ser comprado na farmácia, praticamente isento de qualquer contraindicação, né? que é extremamente interessante. Então, assim, quando a gente fala vamos suplementar, a ideia não é dizer use vitaminas e minerais, que você não vai pegar, é, que você não vai ficar doente. Não, não é isso. A gente quer simplesmente fornecer material para que todas as reações bioquímicas aconteçam de maneira adequada. Ele precisa ter a, a gasolina azul para funcionar. Uhum. Né? Então, eu acho que sim, vale a pena é, a, a suplementação né, de preferência orientado por algum profissional de saúde, né, lembrando sempre que tanto a falta da suplementação das vitaminas ou dos minerais, nutrientes, como o excesso é tão o excesso é tão prejudicial quanto a falta. Né? É. Então não adianta entrar numa farmácia e querer comprar todas as coisas, achando que dessa forma está se protegendo, mas na verdade está se desprotegendo, né? E o ômega 3, que eu esqueci de falar na minha listinha aqui também. É bem e o nosso solzinho de vitamina D, Carla. Nossos a vitamina D, muito bem colocado. A vitamina D... E Isso. hábitos saudáveis, né, de uma maneira geral, né? é, para realmente a gente estar tá, uh, preparado um pouco mais uh, forte, tudo funcionando direitinho, para a hora que algum estranho uh, chegar, a gente ter armas para reagir. Né? Tá o excesso junto. de açúcar, por exemplo, que a gente sabe que é altamente inflamatório. Então, se a gente quer manter esse organismo pouco inflamado, não adianta estar usando todas as vitaminas que encontram e mergulhando numa panela de brigadeiro. Né? É, é, é pasta, né? no arroz, etc., no pão, né? É, tem um equilíbrio, né, açúcar é é também, é, também, e as pessoas muitas vezes não fazem essa relação. Doutoras, olha, muito obrigada, é um assunto muito extenso, é, como disse, são dois anos já praticamente de pandemia, muitos aprendizados e certamente haverá outros ainda, é, agora, uhum. com novas variantes, é, é, os boosts da, das vacinas, enfim, é, torcemos muito para que a gente uh, continue é, com esse conhecimento compartilhado, de qualidade, para podermos combater essa doença da melhor maneira possível para todas as pessoas, né? Evitar tanta tristeza que a gente teve aí nos últimos anos. Muito obrigada pela participação de vocês, viu? Eu que agradeço. Nós é que agradecemos. <risos> obrigada também a todos vocês aí que acompanharam aqui mais essa entrevista da nossa série Sequelas da Covid-19. Tem uma playlist, estou deixando aqui em cima também, quando esse vídeo encerrar, para você conferir. A gente está falando de alguns sintomas específicos, como já foram citados aí pelas doutoras, a queda de cabelo, cabelo, por exemplo, a questão da fadiga, é, questão uh, uh, pulmonar, vascular, enfim, vários assuntos específicos que acho que podem te interessar. Deixa o seu like, compartilha inscreva-se no canal. Tchau, tchau!